Passo, a equação pivô é 1. Tá? E as linhas restantes são 2, 3 e 4. A primeira, a, a, a, a equação correspondente à primeira linha restante, né, que é a linha 2, é A21 mais A21x1 mais A22X2, mais A23X3, mais A24X4 igual a B2. A gente pega, multiplica a primeira linha. Multiplica a primeira linha pelo multiplicador, né? E depois subtrai essa linha disso daqui. A gente fica com essa equação aqui. E aí, vamos lembrar, né? Quem eram, quem eram os K? Os K eram justamente esse cara aqui. Era K, K, K, K, K. K, tá certo? Então esses caras aí são os caixas. Vamos olhar. Então já fiz os outros passos ali, né? já fiz as outras, já fiz as outras linhas restantes. Vamos para o segundo passo, em que a minha linha pivô é 2 e as linhas restantes agora são 3 e 4. Nesse, quando a gente, quando a gente passa para a linha seguinte, para ela ser a linha pivô. A gente já eliminou todos os primeiros, todos os elementos, né, a partir da segunda linha até a última na primeira coluna, tá? Então a equação que fica para esse cara daqui é essa daqui, ó. Você tem, deixa eu até passar aqui esse papel um pouquinho mais para cá para não ficar tapado pelo, para não ficar tapado pelo, pela câmera, pelo webcam. Então, vamos até subir um pouquinho também aqui nosso papel. nosso papel... Subiu o nosso papel, melhorou. Tá? Então, agora, o que, que eu tenho? Eu tenho... A... Isso aqui, né? É a linha restante 3. A linha 3, coluna 2, x2, mais a linha 3, coluna 3, x3, mais a linha 3, coluna 4, x4. Qual que é a equação pivô? É a da linha 2. Então, aqui, ó. A22, né? Linha, coluna. Tá? Linha, coluna. Linha, coluna. Equação resultante, né? De somar essa daqui com a, com a de cima. Essa daqui. De novo, né? Aqui. K, K, K, K, K, K. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Pa terceiro passo, ok? Só tem uma linha restando. E Equação pivô é a terceira, linha restante, só a quarta. De novo, né? Linha 4, coluna 3, linha 4, coluna 4. Linha 3, coluna 3, linha 3, coluna 4. E aí, de novo, aqui, né? Somo as duas: K, K, K e K. Agora, se eu olhar para essas equações todas, né? Eu consigo começar, eu consigo começar a discernir um padrão. Olha aqui, nessa primeira linha aqui, K começou de 1, um, foi até 4. Quem que é o 1? Um? O 1 um é o nosso I, e esse cara aqui vai até 4. Vamos olhar para o passo 2. Quem que é o primeiro K agora? É 2, de novo. I. Vamos olhar aqui para o terceiro passo. Terceiro passo, quem é o primeiro K? 3. E vai até 4. Ora, de novo, meu K começa de I. Então agora eu já tenho, eu já tenho o meu padrão. Já tenho meu padrão aqui facinho. K começa. De I, e vai até o último número que é N, né? E vai até N, ok? Ou seja, né? K igual a um até opa, um não, né? I e até N. Tá, então agora os meus laços vão ficar dessa forma aqui, vão ficar dessa forma aqui. Meu laço 1 um vai de... e aí né, esses, esses colchetes aqui, eles não existem né, nenhuma da, em nenhuma das linhas aqui, isso aqui foi uma preguiça minha. então meu primeiro laço, laço sobre as linhas, do i igual a 1 até n menos 1. Dentro dele, dentro dele meu du em cima das linhas restantes. Então esse cara daqui, primeiro, equações pivô, isso aqui itera sobre as equações pivô e esse daqui itera sobre as linhas restantes. Tá? Antes de começar a iterar sobre as colunas, o M vai ser o mesmo para todas as colunas. Eu já calculo meu M aqui, meu multiplicador. Tá? E aí faço a iteração sobre as colunas que eu tenho que iterar. Tá? Então, meu elemento AJK recebe AJK menos M vezes AIK. Okay? Fe e fecha os dois. Tá? É, uma observação. Em alguns livros vocês vão ver uma coisa que é fazer a matriz aumentada. Né? O que, que é a matriz aumentada? A matriz aumentada ela é uma matriz onde você tem todos os seus elementos de matriz aqui. Vamos continuar com a nossa matriz 4x4. tá? Mas para ter uma matriz só, ao invés de duas, quer dizer, ao invés de uma matriz e um vetor os b's, simplesmente se coloca aqui os b's. Tá? Então é como se é como se a gente aumentasse essa matriz que inicialmente era era n por n e aqui se coloca os b's. Tá? Então, como é que fica a minha matriz? Minha matriz tem, vai ter, se eu, se eu fizer com matriz aumentada, n linhas por n mais um, n mais uma colunas, ok? E no caso de você estarem usando matriz aumentada, o laço sobre o laço sobre os casos o laço sobre os casos vai de I até N mais 1. Tá? Porque agora você tem N mais uma colunas para iterar na, na sua matriz. E se você não estiver usando matriz aumentada, aqui dentro faltou, né? você vai colocar aqui então que BJ recebe BJ, menos m, vezes bi, tá? Então pessoal, é um algoritmo que não é tão complicado, a coisa mais difícil aqui é determinar quem são os índices dos elementos de matriz aqui e relacionar com os laços que a gente vai ter que, que, a gente tem que fazer para iterar sobre todas as linhas e sobre todas as colunas, tá? Isso vai aparecer muito recorrentemente. Então, fazer esse tipo de análise para alguns poucos passos, pegar uma matriz pequena e fazer na mão é essencial para você analisar e ver quais são os padrões que aparecem e, e como que você vai relacionar com, as, uh, com, as, com as, os laços que você vai fazer. Tá? Então, é isso para o algoritmo de Gauss, com a eliminação, a eliminação por Uh, por, é, de Gauss. Vocês vão ver também o algoritmo de Gauss com pivotação. O algoritmo de Gauss com pivotação é só simplesmente uh, é o caso onde, onde algum, desses, algum desses elementos pivô aqui for zero. Se ele for zero, você vai ter que trocar linhas, né? trocar a linha onde o pivô é zero por uma linha onde o primeiro elemento não seja zero. Aí você vai ter que fazer uma subrotinazinha para trocar as linhas ali. Né? Você vai precisar de um vetor auxiliar para guardar um valor intermediário. Joga a linha pivô no vetor temporário. Faz a linha seguinte, troca. Aí você joga a linha de, a linha seguinte em cima da linha pivô e joga o valor que tiver dentro do, do vetor temporário para a linha, linha seguinte, ok? Então é isso, espero que tenha ajudado, os vídeos ficaram um pouco mais longos do que eu, do que eu gostaria, mas o, é para fazer com calma e vocês entenderem como é que a gente analisa esse tipo de coisa e cria esses algoritmos aí, ok?